Ninguém de Beretas, perdemos, eu não comprei colete, beretas eu sabia é que é o meta, o meta é Bereta. É o meta da Beretas. tem no Charomba, morreu o Charomba. <risos> tá isso? Uh! matou três assim, 200 Ai, dias filhote. sem jogar e matou três. Colete dois e uma galhão Vai que eu te protejo, Magalhar, vai, que eu te filho protejo. Filho. vai que eu te protejo. Vai, vou bangar lá. Banguei, cuidado a cara. Nossa, tô cego dos olhos. Quer o pé aqui? Ah não, já foi. Ai meu Deus. Ai filhote, Deus. já, já, já viu, viu, okay, Peguei o teu, tinha mais? 2 CT, 2 CT. Ah! Cara. Meu Deus, o essa tá giga, meu velho! Aquecendo, galera, só aquecendo. Aquecendo, galera, só aquecendo. Parem, parem, o um sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena. Agora temos o K-Drop! Uou! Boa! Ah, ah, ah! K-Drop, skin caro é mais simples do que pensas. Nossa, 3 aonde? 3 me Deu da me Smoke? Morreu? Op bomb. Onde que ficou o M4 dele? Bomb. Pegou o M4? Vou bangar o bomb. Pega M4 ali. Pega M4 ali. É, mas a comunicação tá fraca entre nós, mano. O cara do Tá bom, tá bom. Ah, se eu pegar um aqui, tá é bom. Olha isso. Esse Menezes toda vez. Deixa eu ver esse bug novo aqui. Que bug? Vou agachar aqui no canto aqui. Que onde? É aqui atrás. Onde você tá? O ah. que foi? Agacha e olha pra cima assim, ó. Ah, sai. <risos> Pezinho? Dá um pezinho aqui então. Tamo louco. O cara sabia né, que a gente ia dar o um pezinho, olha. Você ah, um... é. Alto. É, a Cal era o pezinho. Cara. Ele tava era mirando os dois. Hein? Ai, quer outra. Gangzon, que hein? Ah, é, é FNX, mano. Calma aí que eu tenho um smoke. Nossa senhora. Eu vou FNX. Vou smokear, vou smokear, <risos> Nossa <risos> Meu Deus, velho, como é que não foi a porra da Smoke, mano? Cadê, cadê? Ai, meu Deus, melhor é M4. Sem bala! Sem bala, tio! Bote. Relaxa. O cara vai me pegar por ali, mano. Não vai, não vai. Ah, é fake, hein? Fake, né? é fake. Uma na conta do pai, vai. Oh, filhote, vou, vou pegar aqui um cara, hein? Vou pescar, vou pescar, vai. Boa. Volta B, time. Tô chegando com a lancheira. Cuidado. Nossa, velho. Como assim, mano? Aonde, filha? Nossa, mano. Quatro caras aqui, mano. Toma cuidado com as costas, mano. Pode ter ruxado meio costas, hein. Ah, que Tô isso, velho. tem Tô ninguém olhando. Tem um base CT, um base CT. É pode jogar, então. Vou jogar. Só banga aí. Manda uma bang aí no bomb. Manda uma bang no bomb. Chama atenção. Tô achando que o cara me viu, velho. Ah, ele bangou. Ele bangou. Calma. Vai ter na cabecinha, mano. Não tem. Ali. Pintor, deve ser, mano. Rampa, rampa, rampa, rampa. confia. O fogo me matou. Boa, Fez a dele! Fez a dele! O cara pode vir de qualquer lado agora. Vai lá que eu vou bangar uma lá. Pra plantar. Nossa, aonde? Na esquerda. Foi pro amarelo no corredor. Vai Nunca perdeu hein? Porra, só que eu não queria ficar com o Alp, mano. Tá Perdeu a kick Hoje que eu plantei mesmo, velho Nossa, mas o cara veio igual um bot mano. Peguei um na B, vou smocar o bomb e plantar. Que, que, que, que. Tá, pega eles então. Tem uma bang lá. Vou bangar uma em cima. Banguei. Ah, tá na frente da smoke. E-clear, tudo A, tudo A. Quatro na, quatro na A, filhote. Peguei um. Ai, meu Deus do céu. No bomb, no bomb, no bomb. Meu Deus, velho! como é Calma aí que eu vou pelas costas. Ó, oh, sem tempo, mano. Defuso, defuso. Defuso alguém. Okay. Gastei todas as minhas balas, sobrou duas balas no pente daí deu aquele... <risos> Opa, C4B. Meio Fica um laço aí. Vai ter entrado meio já. Tô CT, tô CT. Peguei. tô certo. Pegamos lá. Olha essa HE que não pegou ninguém. Que beleza. Não, ninguém na é direita, não tocou ninguém mesmo, acho. Ninguém vê. Vai filhote, hora da gente brilhar pro vídeo ficar bom, vai. Opa, já tá brilhando, né? Tem o cara dentro do A, viado. Eles vão virar arma. Ah, o cara pegou no. Pegou do A, pegou do A, tem dois B. Tem dois B. Tem dois... É, B a, é, é, os caras rodaram rampa agora. Você virou rampa. Tô virando o corredor, o corredor é meu. Tô no o corredor junto, velho Nossa bom. Boa, boa, boa Tem meio, tem meio, tem meio Eu falei que tinha meio Passou do B, velho Trou B já? Fudeu. Porque não adianta muito guardar, mano. Joguei uma lá. Você vai ou não vai? tanto faz. Tem uma mole. Você tem um kit, mano. Vai. Ah! Se Ai. Ai. tivesse matado, mano Foda que era a W, velho Se não fosse a W, eu matava, mano Boa Vou bangar uma aqui Vai tirar a arma Não vai bem é isso, Aí, porra, tá rapaz. Tem que matar. Corredor, corredor, corredor. Corredor no mato esquerdo, corredor no esquerdo. No lado esquerdo dá um clique, não dá um vão clique. No lado não vou pra cair, mano. Cadê a foda, C4? Explica. Rampa, rampa, rampa. Os dois rampa. Ah, dá cover. Tem corredor. kit? Não vai dar tempo. Tinha que ter ficado na bomba, mano. 45 segundos é B, mano. Vou bangar um aqui. Nossa, fodeu essa porra dessa smoke. Mano. Vou bangar uma, vou bangar Não tem bug, calma aí. Mano, a Eu smokei uma. Tem um de AWP tem lá atrás. Traz onde? Não, né? tá aqui, abre o scope. Tá na A? Não, não. Ninguém Eu tô lá. Tá, tá, tá. tá, tá. Veio, calma, opa, calma, opa, calma. Opa, queira opa, queira tá plantando. Cadê o cara, mano? Meu Deus, eu achei que era esse corpo, daí eu achei que era outro corpo <risos> Ô, louco, plantando A É, mano, o cara plantou A E foi pro corredor Ai, buguei uma rampa Vai tá rampa, vai tá rampa Meu Deus, cadê esse cara, velho? Nossa, da onde que ele veio? Eu não entendi nada Boa! Isso! Vamos concentrar e fechar nessa, que eles devem estar forçados, mano. Exatamente. Certeza, certeza. É aqui, né? Ah, tomou dois HS. Ai, meu Deus do céu. Ai, ah, essa mole! <risos> Eu não quieto no meu canto, mano. O cara, que tola já, velho. Joãozinho, carrega nós, porra!